E aí pessoal, beleza? Sulogade aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Sem maldade quando eu que me escorre suor uh -huh. tá no mar de monstro, vai entender que sempre tem um peixe maior Então eu vou rima alto, sabe que aqui eu não rebato. Mas por que que eu vou rima alto se meu oponente tem um level pra baixo? Uh -huh. não sabe o que é que eu sou mais perigo hum, hum, Prenos que te mata. Sabe o que eu faço agora? Você é uma barba hum, É fácil te matar, então eu vou matar de novo yeah. ah, Sabe que você não entendeu? Hoje você sabe que você perdeu Você falou que me enterra pra baixo Porque não existe nada a raiz igual eu ah, Sabe que você não entendeu? Tipo a Tila eu mando mais que 10 É que o conteúdo que eu tô trazendo Vai dar cabeça até plantar dos meus pés oh! é Primata, rima fraca Sabe que tu mano te mata Você sabe, na lata essa luta é igual Neji, lutando contra Rinata Pois quando tirar o Detroit, o teu chakra Não tá servindo nem pra ser só um quebra-galho. Ah, só que agora eu penso pra frente. Deve ser porque eu não quebro galho. Ou só a mente do meu oponente. Minha uh -oh. rima não é ligeira, tá ligado a minha ligeira. Sabe por que eu não quebro galho? Pois derrubo e grito madeira. Uh -oh. Só que minha rima é rara. O meteoro tá vindo. Eu derrubo e grito madeira. Uh -oh. uh -oh. uh -oh.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 Então vai pra capital da Rússia, que hoje você é Sabe, você sabe que na minha frente você passa mal é. quando eu tô rimando, pode ter certeza que a minha batida é underground é. É. Você fala que é underground, tá da hora mas não acabou minha dicção Já que você é underground, hoje eu te enterro, acerte palmo do chão Você tá ligado de rimel é loto, se tem freestyle foda eu sempre broto Eu venho do chão e destruo tudo, Black dia é terremoto! Eu mato, eu mato, mato, por isso que minha rima é iônica Até porque eu vou balançar a placa que é tectônica Você não entende? Tô debaixo do chão aqui na cicatriz Sabe por que embaixo do chão? Que no freestyle eu trouxe a raiz!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 Até um moleque foda Mas você nunca é espanca na rima Magrão você só espanca a moda Tá ligado meu mano fazendo Style, você não é feroz, você ganhava quando era no barzinho, a rua você deixa com nós Você tá ligado, mano, que eu vou na até as vidraça Mano, você nunca ganhou no tempo que era na praça Você sabe, né, magrão, cachorro caramelo, mas você é muito escroto Hoje que vocês vai ver, eu batendo em cachorro morto Eu batendo no cachorro gordo Não me leva a mama que tá metendo muito, é do louco você acha que é pá, meu parceiro, foda-se, cês se acham um foda. Aqui, mano, é batalha de rima, nunca que foi o um esquadrão da moda. Fica... <risos> pra ficar falando da minha roupa, cê tem limite aí, mano. Eu mando rima, mando rap, você só manda seu drip. Porra. <risos> então fica tranquilo achando que cê é o mais mais, agora você vaza. Cê só tem ice, pai, cê não tem rima, então faz favor e vai pra sua casa. <risos> Não, rimar se caminha. Quer falar que eu sou drip e sou moda usando a corrente que é igual a minha? Aí quer, ligado, meu mano fazendo, tira o seu relógio, tá, Você é um cachorro magrelo, não é gordo, é o um chihuahua. Oh, oh. E você é o quê? Um shitzu, fudido com cabelinho trançado? Não me leva mal, meu parceiro, seu verso ele é muito do forçado. E minha corrente ela não é igual a sua, no máximo ela deve ser parecida. Igual você que tenta fazer rima, mas aí mano, você só escolheu isso pra sua vida. Oh, oh. Escolhe isso pra minha vida e eu bato igual um tiro de fuzil.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 Por favor, parceiro, pra mim poder chorar na internet, se eu perder, você tem que ganhar de mim primeiro. Oh! Você não chora comigo, mas você chora pros outros. Você tá ligado, meu mano, que você é muito escroto. Na moral, mano, você tá ligado que o Mikezinho agora passa de fase. Internet, Facebook, eu dou tapa nas suas duas faces. Oh! E eu dou tapa nas suas duas bochechas, porque você desse jeito não me leva a mal. Nunca vi uma... Aê, muita treta, mulher. Trapando e metendo do louco Aí Mikezinho, você não rima porra nenhuma Rimava mais quando era mais novo uh! Vamos pro grande, é. A plateia atirou, tirou, não é precisa atirar Tá suave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 Caralho mano, tá igualzinho o político lá em ano de eleição. Oh! Tô toqueado cuzão, isso me causa revolta. Eu sou MC, se você é político, conta quatro anos, depois cê volta. Oh! Contei quatro compass voltei. Já acabei com esse vacilão. É, ok.